Opa, vem cá, quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática de uma forma rápida e simples para a prova da PM Pernambuco? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse aulão de matemática para a PM Pernambuco, onde eu vou te mostrar E é possível sim aprender matemática para passar na Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então, sem mais delongas, sem querir querir corococó sorrisão no rosto, energia lá em cima e repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes com o MPP eu vou vencer. Repete aí na sua casa, com o MPP, eu vou vencer. Então, família, sem lero-lero, vamos lá, para cima deles, vamos começar aí a nossa aula. Vamos lá, família. Mas antes de começarmos aí a quebrar as questões, eu preciso trocar uma ideia com vocês sobre a tria de método do MPP. Marcão, o que é a tria de método do MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. É isso aí, são as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Tá? A primeira técnica é o método 250, ou método das marcações. Marcão, por que, que tem esse nome? Para que, que serve a primeira técnica? Vamos lá. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. É isso aí. Com o método dos 50 você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí meio caminho andado, em outras palavras, você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é método 250. E na tríade do método MPP é assim, ó. interpretou, resolve. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender a interpretar as questões. Você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. Você vai aprender ali, em outras palavras, né? você vai aprender com a segunda técnica, né? várias técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na hora da prova e consequentemente ficar na frente aí da concorrência, né, aluno MPP, aluno que faz parte do grupo dos 5%, né? aluno que faz parte do nosso conteúdo pago, a galera que comprou lá o curso, é assim, né, ele bate o olho, né, aluno MPP é sim, ele bate o olho na questão e já sabe ali o que tem que fazer, por causa da técnica R, o que, que significa o R? Estudar, revisar e exercitar, então não tem como, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba memorizando, né, os macetes. Você acaba memorizando as técnicas de resolução. E você passa a acertar 80% ou mais das questões na hora da prova. E a terceira técnica é um complemento, né, é a cereja do bolo. É a prática, né, é a técnica 2080. No nosso curso da PM Pernambuco é assim, ó, 20% de teoria e 80% de exercício. Então, não tem como o cara não aprender. Você só vai aprender matemática, cara, com exercício. Por isso que nós criamos a técnica 2080 20%, 20 de teoria e 80% de exercício. Lá no nosso curso da PM Pernambuco é assim. Por isso que os alunos gabaritam a prova. Legal? E você seguindo né, as três técnicas você vai chegar no topo né, da pirâmide. Você vai chegar aqui na sua tão sonhada aprovação. Legal? Agora que eu já falei aqui da tríade do método, vamos aplicar e aprender na prática né, com o método MPP. Você vai aprender nessa aula de hoje um pouquinho né, do que nós ensinamos para os nossos alunos. Então, se liga na parada, Caneta e papel na mão, cara, vamos embora. que esse ano é tudo nosso. Vamos lá. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Vamos lá, família, agora tá valendo. Primeira coisa que você vai fazer no exercício, primeira coisa que você vai fazer é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, você vai utilizar a primeira técnica do método MPP que é o método dos 50 ou método das marcações. E o método dos 50 funciona assim, ó, sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então vamos lá, considere hipoteticamente que 40% da população de uma cidade... São picados pelos mosquitos, né? Pelo mosquito Aedes aegypti, sublinhar para interpretar. Das pessoas picadas, 20% apresentam sintomas de dengue. Se uma dessa, dessas, se uma pessoa dessa cidade for selecionada aleatoriamente, qual a probabilidade de que ela tenha sido picada? ...pelo mosquito Aedes aegypti e apresente o sintoma da dengue. Então, família, sublinhar para interpretar. Analisando aqui a questão, interpretando a questão através da primeira técnica, né, através do método dos 50, ficou claro para a gente que é um probleminha sobre probabilidade. É um probleminha clássico sobre probabilidade. E ele está querendo saber a probabilidade Da pessoa ser picada pelo mosquito E apresentar o sintoma da dengue Legal, já interpretei a questão Já sei qual é o assunto E já sei o que o problema está pedindo né? Aluno MPP não é aquele aluno agoniado Aluno que faz parte do grupo dos 5% Nossos alunos trabalham assim na questão É dessa forma, cabeça de gelo interpretou, é assim, ó, interpretou, resolve. Agora eu vou resolver a questão. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Né? Com a segunda técnica, você aprende a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Pô, Marcão, qual é a forma correta de se resolver esse tipo de questão de probabilidade? Cara, você não vai acreditar. Para você resolver... né? Qualquer questão de probabilidade, basta você aplicar esse bizu, que eu vou te passar agora. Né? Basta você aplicar esse macete. Troca a palavra probabilidade ó, por chance. Cara, essa palavra aqui vai te dar um empoderamento. Você não precisa mais memorizar aquela fórmula da probabilidade né, que te ensinaram por aí. Quer resolver um probleminha de probabilidade? Né? Qual é a técnica? Ó, qual é o macete? Troca a palavra probabilidade por chance. Vamos lá. Vamos executar aqui a missão. Interpretou, resolve. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que encontrar aqui né, a quantidade de pessoas que foram picadas pelo mosquito e apresentam né, também o sintoma da dengue. Eu tenho que encontrar essa quantidade de pessoas. Como é que eu vou encontrar essa quantidade de pessoas? Né? Fazendo aqui um cálculo com porcentagem. Como ele não falou para a gente aqui a quantidade de pessoas, vamos supor que nessa cidade, né, que a população dessa cidade fosse igual a 100. Né? Porcentagem é assim, quando o problema não fala nada, você joga o valor 100. Então, vamos supor que nessa cidade a população era igual a 100. Aí eu começo a brincar aqui, ó. Ele falou lá no problema que 40% da população foi picada pelo mosquito, ó. Tranquilão na nave, ó. 40% de quanto? De 100. Como é que eu faço o cálculo com porcentagem? Como é que eu encontro esse valor aqui, ó? Bizu, ó. bizu, ó. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Cara, sempre ou só toda vez? Só toda vez. Quer encontrar o resultado? Corta dois zeros e multiplica tudo o que sobrou. Ó, Pou, Pou. Agora eu vou multiplicar o que sobrou. 40 vezes 1 um vai dar quanto? 40. Então eu já sei que 40 pessoas foram o quê? Picadas. 40 pessoas foram picadas pelo mosquito. Agora, o que, que ele está querendo ali? Qual é a próxima informação, melhor dizendo, que ele quer, né, que ele está me dando ali no problema? Ele está falando que das pessoas picadas, 20% apresentaram sintomas. Então, quantas pessoas foram picadas? 40. Então eu vou pegar agora 20%. De 40 ó, no talento. Como é que eu faço esse cálculo aqui? Corta dois zeros e multiplica tudo que sobrou. Pou! Pou! Ó, multiplicando o que sobrou 2 vezes 4 vai dar 8. Então o que, que significa esse 8 aqui? 8 são as pessoas picadas, né? São as pessoas picadas que apresentaram o quê? sintomas da dengue são pessoas picadas que estão que com sintomas da dengue agora eu consigo matar a questão Por porque volta lá no problema ele tá querendo a probabilidade de que a pessoa picada pelo mosquito apresente também o sintoma da dengue então qual é a chance que eu tenho disso acontecer qual é a chance que eu tenho Dentre essas 100 pessoas, né, eu escolher, né, uma pessoa que tenha sido picada e apresente, né, o sintoma da dengue. Pô, Marcão, eu tenho 8 chances em 100 disso acontecer. Por quê? Apenas 8 pessoas foram picadas e apresentam o sintoma da dengue. Então eu tenho 8 chances em 100. Aí ficou fácil. 8 dividido por 100 vai dar 0,08. Acabou. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, primeira questãozinha foi para a conta. Vai cair na tua prova da PM Pernambuco uma questão de probabilidade. Né? É um tema certeiro. Né? Já anota aí na sua agenda, já anota aí no seu resumo. Vai cair uma questão de probabilidade na prova da PM Pernambuco. Legal? Se você errou, engole o choro e simbora. Passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Você já sabe, primeiro interpreta, depois resolve, não é isso? Primeiro interpreta, depois resolve. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. Então vamos lá. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50. Neles. Vamos lá. As placas antigas dos veículos eram formadas por três letras seguidas de quatro algarismos. O número de placas e poderiam ser formadas com as letras A, B e C, e os algarismos pares sem repetição, seria D. Então, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha sobre arranjo. Né? De cara, eu já sei que é um probleminha sobre arranjo. É um probleminha de análise combinatória sobre arranjo. Mas como é que você sabe que o probleminha... É de arranjo. Cara, pela característica da questão. Sempre que a questão falar de senhas, placas de automóveis, códigos, número de telefones, ou seja, sempre que a questão pedir para você né, quantificar, né, para você calcular grupos alfanuméricos, cara, é um probleminha de arranjo falou em senha, falou em placas, né, falou em códigos, cara, é um probleminha de arranjo, é um probleminha de análise combinatória sobre arranjo, legal, já identifiquei, né, através das palavras-chave, tá aqui, ó, placas, ó, palavra-chave seria placas, ó, eu já identifiquei o problema, né, aluno MPP é assim, ó, já identifiquei, legal, Interpretou, resolve aí. Entra em cena a segunda técnica que é a técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, de tanto você praticar questões sobre arranjo, né? Lá no nosso curso é assim que funciona, né? Não existe milagre, existe trabalho. Então, de tanto você praticar, você já sabe o que tem que fazer. Nossos alunos, né? Já sabe, o cara vai olhar ali, caramba, questão de arranjo. Opa, eu tenho que utilizar o PFC. Qual é a ferramenta matemática que eu tenho que utilizar para resolver um probleminha de arranjo? Pô, o PFC. Pô, Marcão, tu vai assistir um jogo de futebol? Não. O que, que significa o PFC? Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. O que, que é o princípio fundamental da contagem? É um princípio multiplicativo, tá? É um multi princípio multiplicativo, onde multiplicamos as possibilidades de cada etapa do problema. Vamos lá, eu vou formar uma placa. Mas é qualquer placa? Não. Essa placa, ela tem três letras e quatro algarismos, né? Aí, vamos lá. Em relação às letras, ó, em relação às letras, eu só posso usar as letras A, B e C. Em relação aos algarismos, eu só posso usar os algarismos pares. Então, só posso usar aqui o 0, 2, 4, 6 e 8. Acabou. Já organizei aqui o problema. Aí vamos lá. Olhando aqui para as três primeiras posições. É, que são as letras. Vamos lá. Para a primeira posição, eu tenho quantas possibilidades? Pô, três. Eu posso usar qualquer uma dessas três letras. Para a segunda posição, Marcão, eu tenho quantas possibilidades? Aí você vai começar a ouvir vozes. Pô, Marcão, eu tenho duas né? Na tua, no teu ouvido. O inimigo. O inimigo é o cara da banca, né? Coloca duas, né? duas não você tem três novamente porque ele não falou nada você só vai diminuir quando ele falar que tem que ser diferente né quando ele falar que não pode repetir então se ele não falar nada né se ele não falar nada você coloca novamente né as possibilidades então ele tem três para a primeira e três para a segunda para a terceira ele tem 3 novamente, porque ele não falou nada. Você só vai diminuir 1 um quando ele falar que não pode repetir. Legal? Como aqui nas letras ele não falou nada, você tem 3 na primeira, 3 na segunda e 3 na terceira. Legal. Vamos agora resolver ali o problema né, dos algarismos. Vamos lá. Ele falou que tem que ser par. Né? Só pode usar algarismo par. E a palavra mágica, não pode repetir. Agora, é o que você estava pensando. Para a primeira posição, eu tenho 5. Para a segunda posição, eu tenho 4, porque eu não posso repetir. Para a terceira posição, eu tenho 3. E para a última posição, eu tenho 2. Legal. Agora, o que, que eu faço? Eu somo ou multiplico? Eu multiplico. Eu multiplico aqui as possibilidades. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. 27 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 vai dar 3.240. Olhando ali as opções, gabarito letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Eu sei que você está aí se perguntando, né? Caramba, Marcão, não é possível. Pô, em menos de 20 minutos de aula, eu já estou conseguindo entender, já estou conseguindo resolver aqui, através do método MPP, pô, uma questão de probabilidade, né? uma questão de análise combinatória. Pô, será que esse método funciona para mim? Pô, será que realmente eu consigo aprender... Será que eu vou conseguir realmente sair nas trevas né, para detonar a matemática na prova da PM São Paulo? Cara, PM São Paulo não, né? PM Pernambuco. Cara, se eu não estivesse vivenciando né, a transformação na vida dos nossos alunos, cara, eu pensaria igual a você. Mas para mostrar para você que o método funciona, cara, eu coloquei aqui um depoimento do nosso aluno Marcelo Santos, cara. Ele faz parte né, do grupo dos 5%. Estou colocando esse depoimento direto. Por quê? Olha que depoimento sensacional. Isso aqui, cara, é que mostra realmente que estamos no caminho certo. E que o nosso método né, realmente é eficaz e transforma a vida né, dos nossos alunos. Olha que legal. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho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 com vocês, melhor ser aprovado em dois do que em um só, risos Tamo juntos, Marcelo dos Santos, aluno do grupo dos 5%, então sem perder tempo se você quer ter os mesmos resultados que o nosso aluno Marcelo né, matricule-se agora mesmo cara, não espere sair o edital matricule-se agora mesmo no nosso curso da PMPE e antecipe né, os seus estudos Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar aí um curso de matemática básica. Né? Isso aqui é muito importante, né? Para você relembrar toda aquela matemática lá da Tietê Você vai levar um curso completo de matemática, focado no edital da PM Pernambuco. Você vai ter acesso a um suporte Tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. E mais três bônus, né? Você vai levar um e-book né? com questões comentadas de matemática. Você vai levar 10 simulados, né? Focados aí na PMPE e o bônus 3, mais seis meses de acesso, né? Totalizando um ano de acesso pelo preço de seis meses. Marcão, quanto é, custa tudo isso, né? Qual é o valor do meu investimento? Aí a é quantia de padaria Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje. Você está levando tudo isso com um mega desconto por apenas 12 de 26 e 58. Marcão, tem desconto? Caramba, olha aí. Né? Se somássemos ali, fiz a continha de padaria, teu curso daria mais de mil reais. Você está levando tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. Né? 12 de 26. E para mostrar para você, a aula ainda não acabou, hein? mas para mostrar para você que o curso vale a pena, né? toda a aulinha agora nós estamos mostrando né, o curso por dentro, para você né, ver aí um pouquinho né, como funciona, né? como os nossos alunos, né, por que né, os nossos alunos gabaritam né, as provas. Está aqui o curso, ó. clicou aqui em vídeo aulas, vai aparecer a estrutura do curso. Primeira coisa né, que você tem que fazer, Comece por aqui, vídeo de introdução ao curso. Esse vídeo é importante porque nesse vídeo, né, você vai ter ali orientações sobre como funciona o curso, tá legal? Então você vai clicar aqui, ó, tá lá ó, o vídeo de introdução ao curso. Você vai assistir e aqui você vai ter acesso a uma pesquisa, né? Você vai ter acesso a uma pesquisa, né? É importante que você depois que você assistir o vídeo, você responde essa pesquisa, tá? Por quê? Mediante que você responder ali, a gente vai estar sempre melhorando. E se você tiver alguma dúvida sobre a funcionalidade do curso, você já pode enviar aqui para a gente, né? Ó, tem alguma dúvida? Fale conosco. Aí você vai colocar aqui o assunto, né? Vou colocar aqui teste, né? Vou colocar aqui teste e aqui você vai escrever, ó. O que você ficou com dúvida né e vai enviar para gente acabou? Lá, é muito fácil. Olá seu e-mail foi enviado com sucesso acabou? enviou ali tal tá, prazo de 72 horas nós vamos te responder tá geralmente nós respondemos né o aluno no dia seguinte Por que, que a gente dá esse prazo de 72 horas? porque você pode mandar sua dúvida no final de semana né e no final de semana, a galera descansa. Mas se você mandar ali durante a semana, geralmente no dia seguinte, né, nós respondemos, beleza? Aí você assistiu ali o vídeo de boa de introdução ao curso. Aí você vai assistir ali as disciplinas, né? Aí vem o curso de matemática básica, ó. tá aqui, ó. Nesse curso você vai aprender desde somar e subtrair até resolver a equação do segundo e do primeiro grau. Você vai aprender toda aquela matemática básica lá. Da Tia Aqui para assistir as aulas é muito fácil. Você vai clicar aqui, ó. É muito fácil. Clicou aqui, vai aparecer a videoaula. Embaixo tem os materiais para você baixar. E lá no final, ó, você não está sozinho. Tem o suporte, tira dúvida do aluno. Aí você vai colocar aqui o assunto, ó. Adição e subtração. Vai escrever aqui a sua dúvida. Se tiver alguma coisa para anexar, você pode anexar e vai enviar, ó. Um abraço. Né? Seu e-mail foi enviado com sucesso. Então, toda a aula do curso, eu vou te mostrar. Ó, toda a aula do curso, de qualquer disciplina, você tem esse suporte, tira a dúvida do aluno. Vou clicar aqui na disciplina de matemática. Ó, equações, sistemas e problemas. Ó. Tem a aula. Lá embaixo tem o material. E lá no final tem um suporte. Então, cara, você não está sozinho. Além disso, dentro da própria plataforma, se caso você tiver ali com alguma dúvida, com dificuldade, cara, tem aqui ó, o chat. Ó. Você pode clicar aqui ó e falar com a Carol. Ela vai estar tá aqui né, para te ajudar. Então, cara, só não passa, só não estuda quem não quer. Então aqui, com certeza, a nossa parte... Cara, a gente vai fazer, pode ter certeza, né? Vai te dar um conteúdo, né? um material de qualidade para você realmente ser aprovado. Mas não adianta nada se você não fizer a sua parte, beleza? Se você ficou interessado, cara, clica aí no link que o Júnior está colocando aí agora, tá? E matricule-se, né? Porque a antecipação vai fazer toda a diferença. Não espere o edital sair, tá? Clica aí e faça a sua matrícula. Se você está assistindo depois da estreia, deixamos aqui, ó, na descrição do vídeo o link do curso, tá? E se você tiver alguma dúvida, cara, entre em contato com a gente, ó. Esse é o número do WhatsApp, ó. 021 9702 99443. Você vai falar com o Júnior, legal? Então, tá aí, recado dado. Agora é com vocês. Vamos lá, última questãozinha: sublinhar para interpretar, você já sabe, método 250 neles. Ao se examinar uma amostra de alimento, foi detectada a presença de uma bactéria que se multiplica segundo a lei: Q de t é igual a 200 vezes 2 elevado a t sobre 3, onde t é o tempo. Em horas, após o início do exame. E Q de T é a quantidade de bactérias em unidades encontrada na amostra. A quantidade de bactérias dessa amostra atinge 3.200 unidades após um tempo de... Vamos lá, família. Interpretando a questão, ficou muito claro aqui né, para a gente que é um probleminha sobre função. É um probleminha sobre função exponencial. Como é que eu sei que é o um probleminha sobre função exponencial? Pelo formato aqui, ó, da fórmula. Pelo formato da função, né? Sempre que a função tiver a variável no expoente, né, será uma função exponencial. Variável no expoente função exponencial. Legal. Interpretou? Resolve. É assim que funciona o método MPP. Aí entra em cena a segunda técnica. Então, de tanto você lá no nosso curso ó, estudar, revisar e exercitar, você já sabe o que tem que fazer quando você se depara com um probleminha, né, de função. Para resolver qualquer probleminha, né, de função, você vai usar o mantra MPP. Pô, qual é o mantra MPP, Marcão? Anota aí. Função rima com substituição. Vamos lá. Função rima com substituição. É isso aí. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou olhar lá a pergunta. Ele quer saber a quantidade de bactérias dessa amostra? Atinge, né? ele está falando, né? a quantidade de bactérias dessa amostra atinge 3.200 unidades após quanto tempo? Então eu vou substituir. 3.200 unidades eu vou colocar no lugar de quem? Do Q de T ou do T? 3.200 unidades não é a quantidade de bactérias? Então eu vou colocar 3.200 no lugar do Q de T. Então, vai ficar aqui, ó, 3.200 igual a 200 vezes 2 elevado a T sobre 3. tá multiplicando, vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 3.200 dividido por 200 é igual a 2 elevado a T sobre 3. Cuidado com o inimigo, hein? Você tá ouvindo vozes, você tá possuído, ó. O aluninho do mal uma vez fez isso aqui, pô, Marcão, não tá dando certo, não tô encontrando o resultado. Pô, olha o que o cara fez, ó. Ele cortou 200 com 200, ó. E falou que o resultado era 3. Pô, Marcão, cortei 200 com 200, cara, tá possuído. Vou orar por você, não pode fazer isso. O Que você pode fazer aqui, ó, é cortar os zerinhos, ó. Cuidado. Ó. Tá ouvindo vozes, né? É o cara da banca, é o inimigo. Então, família, vamos lá. 32 dividido por 2 vai dar 16. 2 elevado a t sobre 3. Só que 16, fatorando, é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Aí ficou tudo lindo. Ó. Bases iguais, expoentes iguais. Então, só consigo resolver quando eu igualar as bases. Né? Bases iguais, expoentes iguais. Então, vai ficar ali. t sobre 3... É igual a 4. T vai ser igual a 12. Então, ele só vai atingir esse valor após 12 horas. Olhando aqui as opções, gabarito letra B. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito. Vamos lá, eu tenho um presente para você. Antes de, eu acabar, antes de acabar a aula, quer é o resumo? Dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Quer o resumo? Então, cara, entre agora mesmo para o grupo VIP da PM Pernambuco. Por quê? Assim que acabar a aula, nós vamos organizar aqui tudo bonitinho e vamos disponibilizar esse PDF para você lá no grupo VIP da PM Pernambuco. E claro, não perca tempo, matricule-se agora mesmo né, no nosso curso para você ter... Os mesmos resultados que o nosso aluno Marcelo obteve aí seguindo o método, beleza? Entra agora aí, entra agora aí no grupo para você ter acesso a esse resumo com todas as minhas anotações, beleza? Insista, persista e não, e não desista. Matemática é o quê, ó Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu.